Luiz Cláudio, passar a palavra aqui para o nosso vereador de Caldas, Daniel Tigel. É isso, Daniel? Tigel. Tigel. Bem, é, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria primeiro saudar é, o companheiro vereador Hélio. Uma alegria, viu, Hélio, te conhecer pessoalmente, viu? Também sou vereador lá do município de Caldas, também pelo PT, Hélio. Então, estamos aqui na mesma bancada, então temos que dialogar né, cada vez mais entre estados. É, Fernanda Gianazzi, a pessoa que a cada dia que eu conheço mais, admiro mais, eu fico cada dia mais impressionado. Tânia Malheiros, que é impressionante, né? É, muita gente falou dela como jornalista, mas ela é uma jornalista investigativa, e ela falou com muita humildade do blog, do blogspot dela, mas vocês querem notícia quente, sobre tudo que tem a ver com a questão nuclear no Brasil, é lá que vocês vão encontrar, lugar muito antes de qualquer meio de comunicação no Brasil. Então, é impressionante, aí é uma, um orgulho estar né, tá do seu lado aqui, com você. É, também quero saudar aqui é, os trabalhadores, trabalhadoras da Antipém, guerreiros, a gente precisa aprender muito com vocês. Quero aproveitar né, e saudar a distância os companheiros trabalhadores da INB, da unidade da INB lá de Caldas, né? Muitos deles são filiados ao Metabase, não sei quantos estão fazendo parte da Antipem, mas é bom a gente tentar estreitar laços. Eu queria já fazer aqui o convite, se possível, né? A diretoria da Antipem estar tá com a gente, a gente tentar reforçar laços com os trabalhadores também na unidade da INB para fortalecer essa luta e essa rede. É, Doutor Biratã, que eu pude conhecer hoje, né? Um grande amigo de longa data, Luiz de Verardo, antigamente do Sindicato dos Químicos, também companheiro de luta da economia solidária né? em Brasília, no Brasil inteiro, né? a gente conversou muito. Ítalo, uma honra conhecê-lo, já foi muito falado e parabéns por todo o seu trabalho aí, também como deputado. Prefeito Ailton, a equipe de Caldas que tomou o esforço de vir para cá, acho que é fundamental a gente estar tá aqui demonstrando a união e unidade aqui no nosso município. Marijane Lisboa, poder te conhecer pessoalmente. Marijane Lisboa, que já foi da CTN Bill também, né? em nome de consumidores. Né? Um outro órgão que foi destruído né? no governo federal e que espero possa, de alguma maneira, se, se recuperar. Bem, eu tenho vários chapéus. Né? É, o que me levou a caudas foi a luta ambiental e foi primeir, principalmente com a mineração, seja a mineração de granito, como também na INB. Né? Eu lembro, lá em 2000 a gente brigando para tentar impedir que viesse, que se reativasse a unidade da INB de Caldas para processamento de areia monazítica. Não sei se vocês lembram desse caso, que eu acho que 400 toneladas de areia monazítica de Galvão Bueno foi lá para Caldas para fazer experimentos e ver se era possível reativar aquela unidade. Só que, além disso, né, hoje sou vereador, né, e, além disso, por coincidência do destino, né, acho que é por isso que eu me envolvo tanto com esse tema, eu sou físico, é, graduado em Física e também em física, Físico Teórico, né, com mestrado em Física Teórica, pela Unicamp. Né? Foi isso que acabou me aproximando também muito da temática e do interesse é, pelo tema. Né? Mas o principal, gente, eu queria falar da alegria de estar falando aqui em São Paulo. Quando a Fernanda anunciou que haveria possibilidade, por interesse né e iniciativa do vereador Hélio, da gente estar aqui na Câmara Municipal de São Paulo, imediatamente eu falei, eu cancelo todas as agendas, a gente, está tendo uma, está tendo, a gente está tendo sessão na Câmara nesse momento, inclusive vários requerimentos do nosso mandato estão sendo votados lá, estou super preocupado, mas falei, não, aqui vai ser prioritário. Porque o problema que nós estamos vendo em Caldas, e eu preciso dizer isso para São Paulo, viu, Hélio? É um problema muito mais de São Paulo do que de Minas Gerais. Porque mesmo que nós temos que a ANB esteja localizada em Minas, ela está no ponto mais alto do uma, da, da borda de um vulcão, da cratera vulcânica do Planalto de Poços de Caldas, a ponto mais alto que abastece a bacia do Rio Grande e Rio Pardo. Nós estamos na região que é caixa d'água, que alimenta, primeiro município, Caldas, Poços de Caldas, mas depois já é Águas da Prata, vai descendo, vai para Barretos, desce Ribeirão Preto, vai descendo por São Paulo. A gente está falando Sorocaba, depois ainda chega na bifocação do Rio Paraná, a possibilidade de chegar na Argentina. O que nós estamos falando, gente, é da possibilidade de acidentes de proporções não mineiras, não simplesmente do estado de São Paulo, mas internacionais. A gente está falando de algo gravíssimo. Quando fala que a carreta quebrou, e quando a gente lembra o que significou umas gramas de Césio 137, gente, nós estamos falando do potencial despovoamento e destruição de economia de dezenas de municípios, a maioria no estado de São Paulo, de centenas de milhares de vidas, contradição antiga. E esse recado a gente precisava dar para São Paulo para a gente poder dizer da irracionalidade que tem sido o programa nuclear brasileiro. Essa irracionalidade ela ultrapassa os limites da simples questão militar. Quando a gente lembra do que foi o militar Pazuelo com a catástrofe de logística da Covid, por questões de esquemas aí que a gente nem consegue identificar, a gente percebe a catástrofe que é colocar nas mãos de militares logísticas complexas e sem transparência. E sem diálogo com a população. Até hoje o comando na INB e na Comissão Nacional de Energia Nuclear está na mão de militares. Não é algo de antigamente que a Tânia está falando. É algo de hoje em dia. E essa competência ela é relativa. Porque existe sempre uma imagem positiva de que o sacrifício vale a pena. Selva! Vamos sacrificar. Não! Não vale a pena sacrificar. Por quê? Por que tanta opacidade? Por que tanta falta de transparência? Então, para nós é fundamental a gente compreender que nós temos um passivo ambiental de uma catástrofe que foi a mineração de urânio em Caldas. Esse passivo ambiental a gente aceita, né, Ailton? Assumir por próximos 25 anos até que te comissione. Tudo bem. Desde que te comissione, né? Não sei se vocês sabem. Todo dia. Todo dia, uma carreta de calcário é lançada naquelas barragens. A gente tem duas barragens gigantescas e uma cava de mais de 60 metros de profundidade com espelho d'água, com metais pesados que estão se acidificando e que tem que receber toneladas e toneladas e toneladas de calcário para equalizar o pH. Por quê? Porque se ficar ácido demais, todo mundo sabe aqui, o metal pesado ele passa a, entrar, a ficar na água... E os vazamentos que estão existindo, eu estive reunido na semana passada com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles disseram que está sim havendo vazamento para a principal fonte de abastecimento de água, que é o Bortolã. E essa água ácida está chegando lá, ainda sem metal pesado, segundo os estudos dele, mas está sendo controlado por esse calcário a rodo. Mas e o lençol freático? E essa pressão toda com... Milhões de toneladas de metais pesados, zircônio, tudo que vocês quiserem falar do finalzinho lá da tabela periódica, está lá com a gente. Mas, gente, esse passivo ambiental nós aceitamos, porque o filho é nosso. Que a gente faça o um processo de comissionamento. Esses nomes que a Tânia falou, CIPC, vivem mudando de nome, vive mudando. E só há dois anos que mudou para. UDC, então Caldas hoje é uma unidade de descomissionamento, e aí a Senem chegou e falou para nós não, calma Daniel, calma não fica nervoso não, estou nervoso não fica nervoso não Daniel Caldas é uma unidade de descomissionamento, eu falei, eu não acredito ele falou, é, está no nome, eu falei, não, está só no nome eu não estou vendo descomissionamento aí eu falei um pouco sobre português trazer mais rejeito radioativo, não rima com descomissionamento Trazer mais rejeito radioativo significa procurar uma finalidade para a unidade de caudas, de ser um repositório nacional para receber rejeito radioativo, primeiro daqui de Interlagos, mas depois de outros lugares do Brasil, do Nordeste, de outras unidades de DNB, de outros DNAs, como diz a Fernanda Gianazzi, e até mesmo da iniciativa privada. E isso nós não aceitamos. Caldas pode ser pequena, mas é uma cidade valente. Quem lembra daqueles a história de quadrinhos antiga, que eu já tenho barba grisalha, que nem você, viu, Hélio? Já estou com barbinha grisalha aqui. Vocês lembram do Asterix, aquela Asterix, pequena cidade gaulesa? Somos nós em Caldas. A gente toma aquela poção mágica, que é a nossa crença na nossa história, na nossa cultura, na nossa tradição, na nossa agricultura, nas nossas águas termais e medicinais. E a gente não vai deixar passar nenhum grama de rejeito radioativo mais. A gente não negocia. A gente só aceita uma coisa e a gente é paciente, porque a gente gosta de dialogar, a gente é muito querido. A gente gosta de queijinho, de um cafezinho, a gente gosta de conversar. A gente está disposto a esperar 25 anos, desde que seja... Para descomissionar aquela unidade, neutralizar as três barragens e o bota fora. E quem sabe um dia no futuro aquilo lá ser um memorial do que nunca mais deve ser feito em lugar nenhum do Brasil ou do planeta Terra. No momento atual, nós estamos aproveitando que houve uma troca de governo e vocês têm que entender o que está acontecendo, viu, Hélio? A gente precisa da ajuda de vocês, viu? Ítalo, também, no nível estadual e também com os deputados federais nós estamos dialogando, tanto de São Paulo como do, do, do Estado de Minas Gerais. De São Paulo, a gente está com o Nilton Tato ajudando a gente, estamos com Zaratini. o Zaratini, estamos com a Luísa Arundina, mas em Minas Gerais estamos também com o Padre João, Rogério Correia, com o Odair Cunha, Estamos com alguns deputados que estão com a gente, a gente está tentando agenda com o um novo governo. E o recado que eles estão dizendo é o seguinte, vocês estão sabendo do arco fiscal, né? Uhum. todo o debate que está sendo, isso está gerando várias negociações ainda do segundo e terceiro patamar do governo federal. Ainda não foi possível fazer os arranjos do segundo e terceiro patamar. Então, o que eles falaram para nós? Nós ainda estamos nos acertando. Aí eu respondi o seguinte, quando a gente esteve lá no Ministério de Minas e Energia agora, recentemente, em Brasília, eu falei, tudo bem. Vocês se acertam aí devagarinho, enquanto vai se acertando com União Brasil, PSD, etc. né? Arcabouço fiscal, tudo bem. Mas ali embaixo, na INB, na Senem, o trem está Fórmula 1, gente. O trem está indo com toda a velocidade. Esse protocolo de intenções já é uma tentativa de avançar para a perspectiva de trazer o material. Então, eu avisei para eles. Tudo bem, vocês estão se ajeitando? Segura embaixo. Segura embaixo. E aí nós vamos continuar, viu, Hélio? Eu queria muito que você pudesse estar presente com a gente, quando a gente conseguir a agenda. Nós estamos fechando uma agenda com a Marina Silva, porque a nossa percepção é a seguinte. O governo atual tem feito um trabalho forte internacional de busca de perceber, na questão da mudança climática, um capital, digamos assim, para o Brasil poder investir nas políticas sociais, já que a gente está com uma situação fiscal muito complicada no país. Então, um pouco, quer queira ou quer não, a questão da mudança climática e do cuidado com a mudança climática é uma espécie de contrapartida para o Brasil conseguir manter os seus programas sociais. E é esse recado político que a gente quer dar para a Marina, que tem a Amazônia, tem os Yanomamis e tem a política nuclear. E o recado que nós estamos dando hoje para o mundo é que o nosso programa nuclear é uma palhaçada! É absolutamente desorganizado, é absolutamente improvisado. Cada conversa que a gente tem com a Comissão Nacional de Energia Nuclear joga para a INB, a ANB joga para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, aí aproveita o decreto que criou a tal da autoridade nuclear e vai de um, vai para o outro, que nem o um pingue pong. ninguém é de ninguém e o trem continua correndo às escuras, que nem aquelas carretas que iam durante a noite e que você participou pessoalmente daquilo ali. Então, o que a gente tem que dar de recado político para o novo governo federal, e aí nós precisamos trabalhar nossa bancada, não só nossa bancada, como também a presidência da Comissão de Minas e Energia, que está com a União Brasil, estamos dialogando com o Rodrigo, que está lá também, é, da gente conseguir dar o recado político de que é necessário organizar essa esbórnia. A gente conseguiu criar um PL, um projeto de lei 367, que está tramitando, já está com o Zaratini como relator, que diz o quê? Para o Brasil implementar o, o, o princípio internacional de correção da fonte. Gente, isso não é complicado não, viu? É muito simples, viu? Hélio? Princípio internacional de correção da fonte significa o quê? Cuida do filho que é teu. Gerou o rejeito radioativo, cuida, porque você gerou o tipo de mecanismo de monitoramento vai ser parecido com o monitoramento que você vai ter do rejeito, porque é o mesmo tipo de rejeito que foi gerado. Então, nós estamos tentando avançar com esse PL para poder garantir que qualquer programa que gere rejeito radioativo tem que já pensar no processo do cuidado que vai ser feito ali. Com relação a Interlagos, que a gente possa construir maneiras de manter esse monitoramento e de resolver esse problema no local local. De Interlagos e não cometer a estupidez de subir Serra Acima, você lembra daquilo ali? Aquela estrada era segura para carreta? O trem balança que só. Acabou de arrebentar a BR-459 ali, está interditada. Cai em pedaço. é Serra Acima, gente. E é Serra Acima para a Caixa d'Água que alimenta São Paulo não tem sentido a gente levar para a caixa d'água um rejeito radioativo que está para baixo. Nunca se leva rejeito radioativo de baixo para cima. Isso não existe. Isso é irracional. Então, o recado que eu queria dar é vamos nos dar as mãos, Minas Gerais e São Paulo, vamos nos dar as mãos, trabalhadores de Caldas e vocês da Antipem, vamos nos dar as mãos que nós vamos vencer e a vida vai vencer todo esse descalabro. Muito obrigado, queria agradecer muito pela iniciativa do vereador Hélio. Obrigado.